Amores, essa sou a está começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! <música> achei 10 questões de provas muito engraçadas e que fazem todo sentido. E eu vou mostrar pra vocês aqui, se vocês gostarem desse vídeo, já deixa o um like pra eu fazer um próximo vídeo desses Quem sabe fazer uma série de respostas de provas? Porque é muito legal e tem muitas respostas. Foi difícil escolher as melhores. A primeira resposta de prova que eu achei foi estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Sócrates e filosofia. Cite quais os dois acidentes musicais? Cine e... E restart e errado! Meu Deus! Após lançar 2.014 vezes uma moeda, Antônio contou 997 caras. Continuando a lançar a moeda, quantas caras seguidas ele deverá obter para que o número de caras fique igual a metade do número total de lançamentos? F. Antônio precisa de um psiquiatra. Ele tem que tirar um 10 desse garoto, ou essa menina, eu não sei. Mas, velho, faz todo sentido. Quem ia ficar contando quantas vezes a moeda... Por favor, né? Psiquiatra, óbvio. Qual é o papel do administrador? Administrar. Com certeza é. O que a professora pode fazer? Dar nota pro um menino. Nossa, gente, eu queria ter essa, essa, essa mentalidade, essa genialidade de responder prova na época de escola. Porque, sinceramente, apesar que se eu tivesse essa genialidade toda, eu não teria coragem suficiente para fazer isso no exame, né? Apesar que é melhor escrever qualquer porcaria do que ela deixar a prova em branco. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha a sua volta e desenhe nos espaços abaixo exemplos de seres vivos e seres não vivos. Seres vivos. Seres não vivos. Meu Deus do céu. O que, que o professor pensa quando vê um trem desse, Nossa. Deve dar um desgosto. Faça um resumo sobre a Segunda Guerra Mundial. Mínimo 10 linhas: ta ta ta granada. Pou, ta ta ta Evacuar, evacuar. Pou, granada. Paf. Tá, tá, tá, tá. Soldado ferido. Tri. cat, puf. Sem munição, combatente Granada, pou, paf Bomba, na área, Fazer evacuação, soldados Pou, eite, pouf, pou O que dizer? Tá certo, né? Foi isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial Basicamente isso Explique com suas palavras o que é sujeito composto João tem um posto João é um sujeito composto E você é um sujeito sem nota Sujeito composto sentido, meu Deus. Faça uma redação de no mínimo 200 palavras. Um beijo vale mais que mil palavras. Falar é uma coisa, mas dar um beijo na prova não é pra qualquer um. Qual é o estado da água para ela evaporar? São Paulo. Ok. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu não... Eu não... Que acontecimentos marcaram o início da Guerra Fria? O início do verão. Meu Deus! Guerra Fria e verão. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like. Se você gostou, deixa o like mesmo. Mas, tipo... Estoura o botão de like E compartilha esse vídeo pros amigos pra, pra eles verem E se inscrever também você tá no Facebook Já vai aqui em cima, olha O link do canal e se inscreve Aqui embaixo deixa o seu joinha Deixa o seu like também no Facebook É isso meus amores Um beijão e até o próximo vídeo